Então tá decidido pessoal, eu vou imprimir o relatório aqui agora e nós vamos lá no presidente Bolsonaro apresentar para ele, para fazer com que ele retire o nome de André Mendonça para o STF. Certo, então vocês vão lá no gabinete do presidente entregar pessoalmente mesmo o relatório, é isso? Exatamente, nós vamos entregar o relatório pessoalmente que é melhor para conversar e negociar. Nós não podemos aceitar a indicação de um ministro do STF que não esteja alinhado aos nossos interesses. Certo, mas e se ele mantiver a indicação do André Mendonça? Vocês têm aí algum plano? É porque, na verdade, ele não vai ter escolha. Ou ele retira o nome do André Mendonça, ou a gente toma as providências cabíveis e passa o relatório direto para o STF. Certo, entendi. E quem vai conversar com ele? Vai vocês três, vai só dois ou vai só um? Acho que o preferencial é ir só dois mesmo, né? Acho que três causa um efeito psicológico muito intimidatório, né? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só dois e vocês fique lá fora. Porque nós vamos tentar convidá convencer ele através do relatório. Se mesmo com a apresentação do relatório ele mantiver a indicação do André Mendonça, aí você entra dizendo que vai manter travada a sabatina do André Mendonça até 2023. Pois pronto, fechou. Ótimo. Vou indo lá então. Então vai eu e você lá, né? É, vai nós dois. E você coloca máscara que é para ninguém nos corredores encher o saco. Ah, rapaz, verdade. Boa tarde, pessoal. Boa, Opa, boa tarde. tarde. Pense, nome no insuportável. Gente, eu tenho um ódio, ódio desse Marcos Rogério. Pois são dois. Você já viu tanto que ele é chato, preciso nos argumentos? Tudo ele tem uma coisa pra falar. Ei, ei, ei, ei, peraí. O que é que tá acontecendo aqui? Será que eu posso saber o que é que tá acontecendo aqui? Senhor presidente, nós viemos aqui lhe propor um acordo. Tá ok. vieram era só para isso? Porque se for, pode dar minha volta porque não tem acordo. Acontece, senhor presidente, que o senhor não tem a opção de recusar. Porque se o senhor recusar, a gente vai passar esse relatório direto para o STF. Nesse relatório, nós propomos um projeto de lei que estabelece prisão de até dois anos por disseminação de fake news. E nós indiciamos você, seus filhos e todos seus apoiadores. E a nossa proposta é excelente. O senhor só tem que retirar o nome de André Mendonça para o STF e deixar que nós coloquemos o nosso ministro garantista que esteja alinhado com os nossos interesses políticos. Caso contrário, a gente apresenta esse relatório para a Suprema Corte, que vai tomar as providências e vai colocar todos vocês na cadeia. Então pode passar para o STF, para a Suprema Corte, para quem for. Não tem acordo, tá ok? E aí, vamos fazer o quê? É seu presidente, eu acho que o senhor não entendeu. Se o senhor recusar, nós vamos colocar o senhor e seus filhos todos na cadeia. Vai, pode colocar. Vai, escuta aqui. Então o senhor vai preferir ir pra cadeia do que fazer Não o vamos concurso, aceitar não preciso, esse André Mengon como ministro não do SDF. Não vamos aceitar. Não precisa alterar a voz. Não tem acordo e ponto final. é seu vagabundo, calma, você trata de calma, aceitar calma, o acordo. Calma. Calma. Ou eu, eu vou lhe colocar na cadeia, calma, eu sou crescer, eu seu vagabundo. Você foi o pior presidente que aceitou nessa cadeia. Vocês tinham combinado de me esperar lá fora. Não, não, não. Eu não vou aceitar. Não aceito. Eu não aceito. Oi, relator, calma não, ele. deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Olha, seu presidente, de todo jeito o senhor tem que aceitar nosso acordo. Olha, não tem acordo. Não, deixa eu falar, não tem, presidente, não presidente. deixa eu falar, presidente. Vocês. Olha, não adianta o senhor insistir no André Mendonça, porque isso não vai acontecer, eu não vou deixar. Eu vou segurar essa sabatina, nem que seja até 2023. Você, eu você, pode segurar o tempo que você quiser, mas não tem acordo, ponto final. Seu presidente, mas de um jeito ou de outro, o André Mendonça não vai ser ministro, porque nós não vamos deixar. Agora, se o senhor não aceitar o acordo, além de ficar sem ministro, nós vamos colocar o senhor na cadeia, por fake news. Bora pois tratem de levar pro STF, leve pra onde você não tem acordo. Não Olha seu vagabundo, nós vamos lhe prender, eu vou lhe prender, vou lhe prender. tava tudo muito bom, calma, até tô, você calma. sentar nessa maldita cadeira de Cheio presidente lá, tô, da calma, república, calma, calma, calma. e começou calma a travar calma, todos os nossos calma, esquemas, calma porque antes calma, nós vigiavamos dinheiro, calma, antes nós nadávamos no calma, dinheiro, calma, até calma, você calma, chegar calma, e sentar calma, nessa cadeira, calma, seu tô, vagabundo, calma, foi depois calma, que eu assumi a presidência que nós fomos obrigados a viver com salário seco de senador, eu não vou aceitar ministro, para depois estar ferrando nossos esquemas, não vou aceitar de jeito nenhum, não vou.